Vou continuar a série Crime Sem Vítima falando sobre o crime de desacato. Então imagine que você xingue um funcionário público que merece aí ser xingado, pode ser um policial, um juiz ou quem quer que seja, e aí o sujeito te prende por desacato. Bom, é o Estado mais uma vez querendo criminalizar algo tão natural quanto o direito de falar, de expressar sua opinião, ou seja... Desacato nada mais é do que liberdade de expressão. Não só desacato, como você pode incluir aí também apologia ao crime, também é liberdade de expressão. Incitação é liberdade de expressão. Né? É, se as pessoas têm livre-arbítrio, elas podem decidir seguir ou não o que você está falando. Então você não pode ser criminalizado por falar ou por tentar influenciar pessoas. O tempo todo as pessoas estão tentando influenciar outras. Né? Uh, não importa se você concorda com essa influência ou não. É um direito delas influenciar as pessoas. Então, no caso assim, de desacato, por que, que foi criado esse crime de desacato? Simplesmente porque eles querem criar um crime coringa. Né? Onde se o sujeito né, que se sentiu desacatado ali, ele não tem como punir a pessoa. Né? Vamos supor que alguém chega um policial e ele não tem como punir o sujeito, então ele... Recorre a esse crime de desacato para quê? Para perder tempo, gastar combustível e até delegacia e depois o sujeito sair. Ou seja, para quê? Para fazer um belo de um teatro, para mostrar o tanto que é autoritário o Estado, o tanto que você tem que ser subjugado pelo Estado. Vocês lembram aí o episódio recente aí do Mano Brown, que foi preso por desacato e. Pior, né? no caso dele, ainda disseram que não, não tinha a carteira de habilitação dele e estava vencida. Bom, quem disse que ele tem que ter uma carteira de habilitação? Né? Que ele tem que pedir autorização para dirigir um carro. Né? Ah, o licenciamento está vencido. Mas e daí? Né? Quem é a vítima nesse caso? Né? Eu só vejo uma vítima que é o próprio sujeito que está sendo preso por ter exercido a sua liberdade, simplesmente. Então, pessoal, nunca caia nessa de defender aí crime de desacato e, e ainda mais defender as autoridades, né? Que nome horrível, né? Autoridade, autoridade de nada, que, que recorrem a esse crime para punir pessoas pacíficas.